Clássico. A gente tá com emotes, a gente tá com emotes novos de A gente tá com emotes novos do RPG também, tem, tem os cinco e mais o morato ainda. E vai ter mais, vai ter, vai ter novos assim, enquanto, enquanto a temporada vai acontecendo. Mano, esse foi o primeiro episódio que os sotaques começaram a se embaralhar na minha mente. Eu tinha, eu tinha um sotaque muito claro pra cada um que tava ali na, na, no acampamento. Tinha mulher aqui, tinha um sotaque de português de portugal. Uh, e do nada, mano, a minha cabeça começou a a fazer malabarismo assim, eu comecei a fazer o sotaque de gaúcho, eu vou, pera, isso é gaúcho. Aí eu vou pro Minas Gerais e falo, não, ela é portuguesa. Aí tipo assim, mano. Caralho, calma. Aí eu consegui, mano. Às vezes, às vezes dá uma bugadinha, mas dava pra, dava para entender. O preço de ficar virado é o preço de, de não de ter dormido um total de 3 horas. <risos> Ela virou carioca, a gente tava com saco de Paraná.